E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje trazendo esse jogão pra vocês que eu comprei Porque, deixa eu desligar a música aqui, ó Porque, mano, os jogos da Cartoon Network, pra quem não sabe, são um dos melhores para mobile A Cartoon Network tem muita qualidade na produção dos jogos E esse jogo aqui, ele tava na promoção, tava 1,59 se eu não me engano E eu fui lá e comprei que é o Copa Toon, mano, muito divertido, você poder jogar com o Finn, com todos os jogadores que você, todos os personagens da Cartoon Network, né? Hoje eu vou jogar aqui contra a CPU, caso vocês queiram ver eu jogando multiplayer, a gente pode, é, partida rápida. Então aqui, ó, por enquanto eu só tenho o Gumball, tenho o Steven e tenho o Jake, eu vou com o Jake aqui, ó. Muito louco, dá pra personalizar o visual Mas eu não tenho desbloqueado ainda E como o jogo ele é pago, né galera? Então isso daqui eu não preciso comprar Eu vou desbloqueando conforme o progresso, né? Então aqui, ó, ele tem, ele tem as características Ele é um pouco lento na corrida, mas é bom no passe Então eu vou aqui com o Gumball Eu vou com o Gumball, que o Gumball eu acho que é melhor aqui, ó Porque ele tem mais corrida Então vamos avançar Beleza, então aqui a gente coloca o Ben de ofensivo, o Jeff de defensivo e o Zen de, de armador Então beleza, vamos lá, é, versus o Rigby E galera, se vocês curtirem, não se esqueça de avaliar, deixa um gostei Se vocês querem ver com outros personagens, comenta também Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e lembrando que para fazer o download é o primeiro link da descrição você terá que comprar porque o jogo ele é pago né galera e assim, se vocês também quiserem ver partida multiplayer Vocês comentam Porque, no caso aqui é CPU Porque eu sou aprendiz ainda, né? Ele demora um pouquinho o load aqui, ó Ele tem muitos mapas, meu Olha a qualidade gráfica disso daqui, galera A qualidade gráfica disso daqui Tem narração Tem vários mapas Eu já joguei na rua, já joguei no estádio. Então vamos pegar aqui, ó Caramba! Não, deixa não! Caramba, ele fez o gol Tentei pegar no carrinho, mas beleza. Caramba, ele não tá... De... Peguei, peguei. Opa. Ah. Ah, bem. Aê, caramba, fizemos gol. Pensei que o Ben ia perder, meu. Que maravilha. Então tem que chegar aqui, ó, já no carrinho, galera. Pega, pega, pega, pega, pega. Caramba! Deixa não, deixa não. Isso! Caraca, ele pegou! E aqui é um pouquinho desleal, não tem muita regra não. Vai, vai. Isso! Não, não, deixa não, deixa não! Deixa não! Isso, peguei, peguei, peguei. Vamos, vamos. Caraca, ele pegou, mano. Acredito que ele pegou. Dá especial. Dá o carrinho pega no carrinho. Isso. Caraca, gol Meu Deus do céu, não acredito que eles defenderam Aê, Gambal. Mano, esse jogo ele é muito divertido, galera Ele é muito divertido Então você já começa Ele não tem as regras convencionais do futebol, tá galera? Então tipo, mano, você vai dar carrinho Não vai ter falta, não vai ter essas coisas É basicamente dar carrinho, corrida Passe Agora peguei, agora peguei, beleza Vai, vai, vai, vai Caraca, não consegui chutar. Peguei, peguei, peguei. Calma. Ai, caraca. Quis enfeitar, mano. Eu não sei como trocar ainda de personagem. <risos> Gol. Golaço, golaço, golaço, golaço. <risos> 3x2, galera, 3x2 Falta um minutinho Já chego no carrinho Caraca, ele pegou, mano Agora eu fiquei puto da vida Deixa não, deixa não Deixa empatar não Boa Caraca, ele empatou. Beleza, vamos manter a paciência. Falta 47 segundos ainda para chegar no carrinho. Beleza, beleza. Caramba, eu pensei que tava com o Gumball. Pega, goleiro, pega. Caraca! Pega! Meu Deus, ele ativou o especial. Boa! Boa, no finalzinho. Agora é só manter. Agora é só manter. 10 segundinhos. 10 segundinhos. Vamos chegar no carrinho. Ativar o especial. Caramba, eu não consegui ainda. Gol! Gol! Gol! Pra finalizar, 5x3, mano. Ganhamos da CPU, mas, mano, que jogo difícil, mano. Ele é divertido, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem um nível de dificuldade... Porém, é muito engraçado, mano. E hoje eu joguei com o Gumball. Se você quer ver eu jogando com outro personagem, comenta aí. E o nome do personagem que você quer ver eu jogando. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei. se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Porque é sucessagem. Ganhamos XP, subimos de nível. E é isso aí, galera. No mais é isso. Tamo junto. Eu fui.